that he was saving 900 bucks a month on his health insurance <laughs> tudo já vai deixando o seu like e se não for inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Uma menina de 21 anos vem fazendo sucesso na internet ao afirmar a Madeleine McKean. Uma menina que desapareceu há quase 16 anos em Portugal. Uma jovem alemã conhecida como Julia Faustina criou contas nas redes sociais onde pede ajuda para encontrar os pais de Madeleine Macken para fazer o teste de DNA. Ela compartilhou fotos que mostram semelhanças com a menina desaparecida. Afirma que não tem lembranças da infância. Ela disse ainda que a própria idade pode ter sido adulterada nos documentos, já que hoje, Madeline, se estiver viva, teria 19 anos. As autoridades e os pais da menina ainda não comentaram sobre o assunto. Madeline sumiu durante uma viagem com os pais a Portugal em 2017. O principal suspeito é um alemão que teria ceifado a vida da criança e até hoje aguarda julgamento. Como o corpo dela nunca foi encontrado, realmente Há a possibilidade de que ela ainda esteja viva e essa jovem pode sim ser a Madeleine McCann. Será que é ela? Já imaginou seu teste de DNA der positivo? O jovem estava voltando do trabalho quando bateu de frente com algo assustador em seu quintal. Imediatamente ele correu, mas ele precisa fazer alguma coisa, então ele pegou a câmera para registrar o evento e foi até a coisa a fim de combatê-la de alguma forma. A criatura está em volta de uma mortalha branca que cobre todo o seu corpo. Repare que seu rosto está pálido, como o de alguém cujo coração não bombeia mais o sangue faz tempo. É como se a criatura tivesse saído de dentro de um túmulo. Ela desapareceu e nunca mais foi vista. Quatro jovens indonésios foram até uma floresta em busca de uma criatura, mas eles acabaram encontrando algo mais além. Mas, oh, tu, baum, baum. Mas, tu, lá, bilang, e lá foram eles pela mata. Como nada encontraram, partiram para o plano B. Ada, porque, Por meio de um drone, eles fazem uma varredura pela mata. Wow, guys, ini... Coba E lá foram eles até o local para vê-los de perto, e lá estão eles. Seria tudo uma farsa, ou seja, apenas pessoas fantasiadas, ou de fato estaríamos diante da evidência da existência dos Pé-Grandes. Imagine se a lenda for real. Imagine se um dia você pudesse estar cara a cara com o um Pé-Grande, olhando bem seus olhos, e com eles dizendo, Eu existo. Se são eles ou não, é um mistério, mas gostaria de ver a sua opinião nos comentários. Em um condomínio, um funcionário invejoso decidiu ir tirar sarro de um colega e de uma colega de trabalho que estavam na cabine de vigilância fornicando. Ah, é uma está o casal debaixo do lençol. Heyzy, Como é que aqui? Uma figura assustadora saiu de debaixo do lençol. Ele desmaia, mas quando desperta, começa a ter alucinações sombrias. Ah! A criatura ressurgiu e repentinamente ele sai do transe e corre para dentro do carro. Oh. <risos> <risos> <tire> Apareceu novamente repare que ela chega a estar babando. Neste caso, não é possível se esconder de algo que pode estar em todos os lugares, cedo ou tarde, a entidade irá levá-lo. And John eventually predicted. No vídeo que se segue, vemos o ex-presidente Barack Obama fazendo um discurso na Casa Branca. Logo atrás, os principais integrantes da equipe de seu governo. Dentre eles, havia uma mulher vestida de vermelho que muitos acreditam que seja uma bruxa. John's right. O website vai ser fechado. Um pouco frustrado 900 bucks a month. Neste momento, parece que ela quase baixou uma entidade. estava ao seu lado, a segura pelo braço como se estivesse dizendo, calma, agora não é o momento. Ela resiste e faz o possível para não perder o domínio sobre seu corpo. Note que seu olhar está muito estranho. Estaria ela de fato possuída ou apenas passando mal como afirmou a assessoria do presidente? Deixe a sua opinião nos comentários.